link acompanha a 24ª edição da AgriShow e conversa agora com a Demilson Panerim, especialista agronômico, que vai falar sobre os programas nutricionais que a Yara trouxe durante o evento. É, a Yara mais uma vez presente na edição da AgriShow, trazendo soluções nutricionais. Né? A, a equipe trabalha sempre é, na questão de trazer os melhores resultados para os agricultores, né? E visando isso, é, nós estamos com quatro culturas-alvo dentro da, da, do AgriShow, trabalhando com cana-de-açúcar, café, citros e a cultura da soja. Para cada cultura, nós temos né, um programa nutricional mostrando para o produtor os melhores estágios, o que que deveremos aplicar para buscar a melhor rentabilidade possível dentro da área. Convido a todos né, que estão participando do AgriShow e mesmo aqueles que estão dentro da programação de vir durante a semana, de procurar na né, nosso departamento, ter uma equipe preparada para informar, dar a melhor informação pra, dentro daquilo que realmente o agricultor vem trabalhando, quer seja a cultura da cana, soja, né, cítrus ou a cultura do café.